A senhora filha é da dona Rudeca? Eu acabei de falar nela com ah, a entrevista é? com o prefeito. É? <risos> é aqui é, Eu disse, lá. Ah, a dona Rudeca me contou a história desse poço. Ele disse, é. mas a todo mundo que é antigo. É, eu, eu, eu, eu quer dizer, minha mãe tem 80, eu tô com 60. Eu já lavava aí com 10 anos, imaginei ela muito vão na minha frente, né? É. É. O que a senhora acha dessa obra do. Ah, eu tô achando ótimo. É Recuperar, ótimo. né? Vai aproveitar o poço também, né? Pois Ele é. vai ficar. É. Isso aí não pode acabar não. Dá saudades é... daquela época do poço? Olha, até dá, né? Hum. Até dá porque quando a gente tava lavando roupa aqui, estava despreocupada, vinha um... uma vaca aí doida, querendo <risos> botar o filho para fora e a gente corria e subia numa árvore para ela não... E aqui muita fofoca? Muito. Muita fofoca, muita comida boa.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 Ilha de Dona Lurdeca, grande figura buziana.